Fala pessoal, boa tarde, Heverson aqui, RM Multicel Passando aqui para gravar mais um vídeo, tá? É, troca do conector FPC, é, dica na verdade Dica que eu vou deixar aqui para vocês Dessa troca desse conector FPC aqui que chegou Tá bom, meus queridos? Ó, a placa Moto G2 Então a gente vai, Ó, ele está bem destruído aqui A gente vai estar tá fazendo a substituição desse carinha aqui, Tá bom? Então vou deixar essa dica para vocês. Eu vou gravar um outro vídeo, tá bom? Para deixar aí para vocês de como eu retirei o conector da placa do outro Moto G2. Ó, tá vendo que eu tirei aqui, ó? Para mim tá colocando, ó. Beleza, ó. Tirei aqui a gente vai estar tá substituindo, tá bom, meus queridos? Depois eu vou deixar aqui um, um vídeo de como que a gente retira na estação de retrabalho. Beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo sem demora. Desde já que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida E a gente vai estar tá retirando esse carinha aqui E colocar o outro com o ferro de solta Vamos lá Vamos para o vídeo Eu vou tirar esse daqui Eu vou tentar tirar ele com a estação de retrabalho mesmo Mas antes eu vou estar tá isolando Os outros componentes aqui do lado Que é para a gente não danificar Fita Captain, tá? Gosto bastante dessa fita Eu usava muito a fita Aquela prata né, A reflexiva só que eu tinha uma qualidade que eu tinha pego uma vez Que era uma bem grossa E aí eu não consegui mais encontrar daquela lá Então a gente tá usando a fita Capiton aqui Tá bom? Vamos isolar aqui, ó Os componentes em volta Que é pra gente não danificar nenhum outro conector FPC E não voar nenhum capacitor, nenhum resistor que tiver em volta aqui Tá bom? A gente não quer danificar A gente quer fazer a substituição sem danificar o restante Beleza, ó já travei aqui, ó Tá bom? Então agora aqui a gente vai estar tá fazendo o que? Vou aplicar a pasta E a gente vai tirar com a estação de retrabalho aqui Beleza? Ó Vou colocar aqui, ó Vou tentar fazer um vídeo rápido aqui Que eu não gosto muito de enrolação não Beleza, meus queridos? Ó Agora aqui eu já coloquei a pasta Estação de retrabalho é a minha matritec 902 Eu vou deixar a vazão de ar 4 E vou colocar o, a temperatura em 450 Beleza? Porque eu não tenho que ter muito cuidado com ele Porque ele já está danificado Então a gente vai poder aquecer aqui por cima Tá bom? Ó Coloquei aqui Beleza? Aí a gente vai tirar aqui, ó Vou tirar esse carinha aqui, vou tirar por cima mesmo Não precisa ter muito cuidado porque ele já está danificado Vou aumentar um pouquinho aqui para 450 aí. Vamos lá, com calma, tá vendo? Quando a solda começar a brilhar Aí a gente sabe que já tá no ponto de tirar ele. Olha lá. vendo, pessoal? Eu já vou tirar ele aqui, ó. Pronto. Foi embora. Literalmente ele foi embora, porque ele voou. Aí aqui, ó. A manta estufou um pouquinho, por isso que embaçou, tá vendo? Ela vai descer um pouquinho por causa do calor. Olha ó, ó ele aqui ó. Tá vendo? Derreteu um pouquinho, mas não tem problema Porque esse aqui é o danificado Depois no outro vídeo eu vou explicar pra vocês Como é que tira aqui por cima Dando calor em volta Pra gente reaproveitar o conector FPC Tá bom? Ó, arranquei aqui Agora o que, que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui com o óculos Vou dar uma limpada E depois a gente renova essa solda aqui Ó ah lá. Tá vendo? Olha ah lá Limpamos, beleza? Agora aqui a gente coloca um pouquinho de solda De pasta, aliás Vou ligar o ferro já aqui E vou renovar essa solda aqui Olha ah lá Olha aí, ó Aqui a gente já veio. Ficou um pedacinho aqui, tá vendo pessoal? A gente vai estar tá tirando aqui, ó. Que é do outro conector, tá vendo? Vou aqui, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu tirar esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Aqui, ó. pegar uma... Ah, põe um pouquinho de solda aqui. E aqui ficou uma pontinha do outro conector, tá vendo? E a gente vai tirar ele daqui. Olha ah lá, saiu. Aí, bonitinho. Bom? Pegou um pouquinho de solda aqui no test point, mas não tem problema não. Beleza? Aí aqui, ó. Tranquilo, tá vendo? Então renovamos aqui, ó. As soldas, e o que, que eu vou fazer agora? Ó, agora eu vou dar uma limpadinha. Beleza, pessoal? ó chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. tá vendo? Aí, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o outro conector, só que eu vou colocar a solda em pasta. A gente vai estar tá fazendo o uso dela aqui, da solda em pasta. Uma maravilha aqui que inventaram para nós. Ah, deixa eu só ver aqui. Ah, tá aqui. Então, vou colocar um pouco de solda em pasta... Como esse conector a gente tirou de outra placa, ele já tem um pouco de solda. Então a gente não precisa lambuzar, tá bom? Ó. Colocar aqui. Ó aqui. vendo? Então vou fixar primeiro as pontas eu venho com o conector aqui ó. Ó, eu vou colocar ele aqui tá bom pessoal? e a gente vai fixar primeiro as pontas medindo aqui, mas eu vou colocar um pouquinho de pasta vamos lá agora a gente vem com ele Ó. Agora vamos lá. Ferro de solda. O meu tá na temperatura aqui de 400 graus, tá? O meu é um bacon. Beleza? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar já colocar aqui umas na ponta aqui, ó. Para pelo menos ficar aqui uma ponta e a outra já fixada, quer ver? Pois eu vou pôr a terra. Opa, aí esse conector aqui ele tá meio estranho, hein? Agora que eu percebi, pessoal. Agora que eu percebi. Tá meio esquisito. Eu acho que não vai rolar esse conector não, vou ter que pegar um outro. É, não vai rolar não. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou dar uma pausada aqui no vídeo. Vou retirar um outro conector, tá? Não vou gravar o vídeo agora de retirando o FPC, Vou tirar o outro conector e já volto aqui pra vocês, tá bom? Só um minutinho, beleza? Pessoal, voltando aqui, é, tirei o outro conector, tá bom? Ó, já tá aqui, ó. Beleza? Como eu falei pra vocês, eu tirei o outro, só que ele tava trincado. Eu ia colocar, ele tava trincado, aí eu resolvi parar aqui e já tirei. Tá bom? Então agora a gente vai colocar ele aqui, vai fixar ele com a, o auxílio do ferro. Ferro de solda, tá bom, meus queridos? Ó. Apoia e vem assim, ó. Na moralzinha, tá vendo? Ó. Trilha por trilha, tá vendo? Devagarzinho, sem pressa. Cuidado pra não chegar muito perto aqui do plástico, ele derrete, ele é muito sensível. Tá bom? Ó. Encostou, tá vendo, gente? Ó. Aqui, ó. Fixou, Certo. Aí a gente vai virar agora ele aqui, ó E vamos fixar o outro lado Beleza? Ó Com cuidado, com calma Apoiei aqui, ó Ó Vendo? Devagarzinho Ó como Eu falei pra vocês aqui Esse conector, como ele já tinha solda Melhor ainda, tá vendo? Ó? Porque já une, ó a gente renovou as de baixo, mas a do conector eu não renovei. Então aqui ó, já foi. Tá vendo? Beleza? Agora aqui são os terras. A gente vai fazer o que aqui ó? O que eu costumo fazer. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vou passar uma escova nele. pega essa escova aí pra mim, por favor. Vou dar uma esguichada aqui, ó. Tá vendo aí? Dá uma limpada boa, ó. Show de bola, tá vendo? Ó? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer depois o um vídeo de como retirar o conector pra não danificar, tá vendo lá? Ficou perfeitinho, ó. Tá vendo, gente? vai retirar ele de forma que você não danifique e você conseguir é, reaproveitar esse vídeo está se estendendo um pouquinho mas é necessário que a gente mostra com detalhe aqui ó opa, cadê? aqui ó olha lá, deu uma limpada boa, tá vendo? Ó. Olha lá. uma limpada boa, toma muito cuidado com o microfone, tá bom? Tem microfone aqui embaixo, ó Tem microfone aqui Então a gente isola sempre com a fita quepto Que é pra não acontecer nenhum problema Tá? Se não você tá fazendo um serviço, aí você tem que fazer outro Aí o serviço se torna dois Sendo que você pode estar tá prevenindo Beleza? Então agora o que, que a gente vai fazer aqui, ó Eu vou colocar a pasta E a gente vai fixar agora aqui os terra Tá bom? Ó Aqui já foi, ó Tá fixado, tá bonitinho, tá vendo, ó Já foi, ó Pegou bem, ó, tá vendo? Então, pegou. Agora a gente vai fixar o aterramento dele aqui, tá bom? O que, que eu vou fazer? Vou colocar um pouco da, da pasta de solda nele, nas pontas, ó. Vou colocar aqui, ó. A pasta é, é muito bom gente. Você pode, não precisa ter dó, não. Tem que pôr ela para auxiliar a solda, senão você força muito... Dá, muito calor, dá um calor excessivo nas placas do cliente e acaba danificando. Então, aqui, ó. Tá vendo? De boinha. Tem muitos vídeos desses assim no, na internet. Mas a gente resolve, resolve sempre estar tá fazendo os nossos aqui, passando para vocês, quem é inscrito. E é o jeito que a gente trabalha aqui, tá bom? A gente quer passar para vocês aí uma melhor forma. Mas é lógico que vocês vão estar tá fazendo do jeito de vocês. Pode ser que vocês adquiram um jeito mais fácil. Tá bom? E adquirindo esse jeito, se quiser passar pra nós aqui também, pode passar. A gente tá aqui é, pra receber dicas também, tá bom, meus queridos? Ó, coloquei aqui, ó. Coloquei um pouquinho do lado. E a gente vem agora com o ferro. Coloquei, ó. Tem que essa ponta é bem fininha, tá vendo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu não vou encostar no plástico aqui, ó. Eu vou chegar aqui, ó. Ela já vai começar a derreter, ó. Tá vendo? Ó. Você não pode encostar muito, que senão você danifica muito o plástico. Mesma coisa aqui, ó. Olha lá. E agora a gente vira aqui do outro lado, ó. Aqui, a mesma coisa, hein? Ó. Com calma, tá vendo? Ficou, ó. Certo? E aqui, ó. Mesmo esquema. Põe de ladinho assim o ferro, ó. Beleza gente? Aqui já ficou. Agora eu vou dar uma limpada nela aqui, ó. Álcool isopropílico. Limpa bem. Tá vendo? E vamos secar agora. Ó. Olha lá. Aí aqui, ó Ficou Tá vendo? Ó Ficou de um lado Tá vendo? Ficou de um lado E o outro lado também Já tá bem fixado aqui, ó Beleza, pessoal? Deu uma travada aqui, gente. Deixa eu pausar aqui. Pessoal, deu uma travada aqui na câmera do, do microscópio, tá bom? Mas, ó, que nem eu já tinha mostrado aí pra vocês, ficou, tá bom? Ficou aqui, ó, bem fixado, não vai dar pra ver bem, mas já ficou legalzinho, tá bom? Então, essa dica aí, eu acho que a maior parte já conseguimos pegar aí. A maior parte que eu queria deixar essa dica pra vocês aí. Beleza, meus queridos? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Gostou do, desse vídeo, compartilha. Tá bom? E a gente tá aí chegando o serviço para nós aqui. A gente dá uma paradinha e já tenta mandar um vídeo novo para cada, cada um de vocês aí dos inscritos. Tá bom? Deus abençoe aí. Um forte abraço. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Valeu, meus queridos. Um abraço.